Muito boa noite, amigos irmãos de Dial Espírita. Sejam todos bem-vindos em mais uma preleção. Meu nome é Fernando Toledo, eu sou voluntário na ceia na Casa Espírita Irmão de Assis. Na noite de hoje, nós vamos trazer para nossa reflexão o capítulo 5, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos. Eu convido a todos, então, para que juntos façamos uma pequena prece para fortalecer o ambiente em que cada um está. Vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer a ele por mais este dia, por mais esta oportunidade sublime, para refletir e aprimorar nossos conhecimentos sobre a tua lei de amor e de caridade. Como é bom, Mestre querido, Sentir ter a sua presença ao nosso lado, porque disseste que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali estaria presente. E hoje, vários corações aqui estão reunidos para estudar, para aprender com tuas palavras que aquecem nossos corações. Pedimos que envolva a todos nós esta noite. Que assim seja. Bem, o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo diz Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Para ilustrar as bem-aventuranças, são oito. Mas nós não vamos falar de todas elas. Nós vamos fazer referência aqui aos primeiros capítulos do Evangelho Segundo o Espiritismo, que nos ajuda a ilustrar a, essas colocações das bem-aventuranças. O capítulo 1, por exemplo, diz: Não vim destruir a lei. O item 1: A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos. Se cumprimos o primeiro, pelo menos, os demais serão atendidos. Olha é o primeiro: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Então, se nós amamos o próximo, nós não vamos roubar, nós não vamos adulterar. Então, é basicamente isso. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Do item 2, Jesus claramente se refere à vida futura. Não nos fixamos nessa vida, então. Vamos nos desapegar, vamos aprender com essa, com essa vida aqui. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do pai. Do item 1, um, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já teria dito. Pois eu vou para vos preparar o lugar. Depois voltarei e vos levarei comigo. Então, por que eu estou aflito só com essa morada que eu tenho hoje? né Não só aqui na terra. Existem muitas moradas. O meu coração, por exemplo, é morada de muitas coisas. De amor, das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu quero bem. No capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, Kardec quer nos explicar, então, a necessidade das nossas sucessivas encarnações. É a, oportunidade, é, é, é a grande oportunidade que nós temos de reparar os erros e progredir. É uma escola ah, onde aquilo que nós não conseguimos fazer, não conseguimos passar de ano, as sucessivas encarnações faz com que nós repitamos de ano, e, e, e o mais importante, né? Que é, se nós trouxemos do passado uma bagagem, é mais uma forma que nós temos de não cometer os mesmos erros. E agora, nós vamos entrar então no capítulo 5, das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado é um, um adjetivo que significa muito feliz. Agora, não fica um tanto quanto incoerente uh, Felizes aqueles que sofrem? Como que pode alguém né, sentir-se feliz por sofrer? Não tem alguma coisa errada aí? Se eu não sei nem, nem por que eu estou sofrendo? As nossas aflições, então, têm uma, uma, uma causa justa, que é isso que nós precisamos aprender. Ninguém padece sem justa causa, Deus não ia permitir. E a aflição é, é a sensação de que alguma coisa errada está acontecendo ou vai acontecer. A ansiedade, por exemplo, é uma, uma prova disso. Nós ficamos ansiosos por alguma coisa, ou por aquilo que não aconteceu, e a gente não sabe o que está dando, ou por aquilo que vai acontecer. É, agora, isso pode durar muito tempo. Depende daquilo que eu faço da minha reforma íntima. É, as aflições, elas são de duas formas, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Vamos citar aqui as causas atuais das aflições. Os, os sofrimentos que nós temos são consequências do nosso comportamento. Aquilo que de fato nós fazemos é a lei da ação e reação. O que, que eu estou fazendo para me melhorar? Ou aquilo que eu não estou fazendo? nós Uh, sempre nós escolhemos palavras certas para quem nós dirigimos Seja numa discussão ou seja num bate-papo Aí nós vamos ficar aflito porque nós vamos ficar pensando assim Será que aquilo que eu falei ofendi alguém? Nos alimentamos muito mal E nós ficamos aflitos às vezes Porque as doenças que nós estamos tendo hoje Será que foi daquela indisciplina minha de não me alimentar direito? e não dormir direito? Eu tive uma úlcera, eu tive, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Será que foi alguma coisa que eu fiz que não me deixou desse jeito? Eu vou ficar aflito. Eu tenho, uh, eu perco muitas horas de sono, eu não consigo dormir, eu fico aflito. Uh, programa de televisão então nem se fala, né? Hoje com toda essa parafernália, com toda essa encrenca que está acontecendo aí. Não, não é conveniente que nós fiquemos aflitos para coisa que não nos diz respeito. Outra coisa, muita gente se, se arruína porque quer acompanhar, quer ter status, quer ter posição social, e nem sempre o dinheiro que tem dá para manter isso. Então fica aflito com medo, com vergonha, com orgulho de, de, de não ter aquilo que o amigo tem, não fazer aquilo que o amigo faz. Aflição, aflição sem justa causa uh, Perda de bens materiais Está associada também a perda de posição social Se eu não tenho mais aquele carro que eu queria Não deixa de ser um bem material Ou se eu perdi, né? me roubaram Agora, estar doente por, por como eu falei, da, da, da, da mal alimentação E também nós estamos doentes por vícios Tantos vícios que tem aí é, não só os vícios físicos né fumo, álcool, droga existe também aqueles de calúnia, difamação, nos deixando serviços só que nós vamos colher frutos disso e quando nós estivermos colhendo fruto nós vamos ficar aflitos. nessa pandemia por exemplo, quantos os que estão aflitos de medo da pandemia ou de pegar o coronavírus? ou então porque perderam entes queridos pela pelo pelo pelo vírus é, é, fica aquela sensação de que algo não foi algo não foi tirado algo que é tão nosso e que na verdade não é né porque nós não perdemos nada nem o nosso próprio corpo nós não vamos levar para outra vida então por que que nós temos que ficar aflitos e se nós estamos hoje com a doutrina espírita a nosso favor é o nosso entendimento de que essa é uma das nossas vidas, essa vida corpórea. Aqueles que partiram, um dia nós vamos ter a chance de reencontrar. Por exemplo, a música do Renato Russo, do Legião Urbana, ela tem um trecho da música que tem um, uma, uma, uma fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque nós não vivemos o amanhã, e não vivemos o ontem, nós vivemos o hoje. Então, tudo aquilo que nós fizemos no passado, é ontem, serve de aprendizado para que nós não repitamos o dia de hoje. O amanhã ainda não veio. Então, é preciso nós nos amarmos hoje. Amanhã não sabemos o que vai ser. Muito provavelmente saberemos quando nós desencarnarmos e quando estivermos do outro lado. Aí vai bater o arrependimento? Talvez seja tarde. Agora, mesmo acreditando na vida após a morte, é, é, é natural que nós fiquemos tristes, que nós choremos. Faz parte da vida humana. Mas também nós não devemos é, é, paralisar a nossa vida por causa dessas perdas. Ficar chorando as perdas. A vida segue. Outros perdem. Eu perco. Outros perdem. As causas das aflições, elas podem ser atuais e anteriores. Agora nós vamos falar, então, das causas anteriores das aflições. São aflitos uh, aqueles que, que, que cometeram algum mal em vidas passadas, em encarnações anteriores. Por exemplo, os pobres financeiros de hoje, né? aqueles que não têm muitas posses, ou que não têm muito, muito, muito do que desfrutar, provavelmente eles foram os ricos de ontem. E não existe pior prova do que a prova da fortuna, arrependimento é, e aceitar essas provas para reparar o mal que nós fizemos. De novo, as, atua, as, as sucessivas encarnações são aquelas como se fosse uma escola. Nós repetimos de ano para fazer tudo de novo. De sorte que nós podemos trazer de vidas passadas algum tipo de conhecimento para não cometermos os mesmos erros de novo. Sofrem aqueles que fizeram os outros sofrer. Um mau filho, se eu fui um mau filho, muito provavelmente eu vou sofrer com a conduta dos meus filhos. Claro que não vai ser sempre assim. Nem todo sofrimento é por causa de vidas passadas, e tem uma forma de nós aprendermos e passar, e pagar, passar e pagar essas, essas dores, essas aflições, como fez o seu Saturnino. seu Saturnino é uma, uma pequena história de Chico Xavier, e era um homem muito bom. Ele trabalhava no centro espírita, fazia as preleções, ele ajudava em cesta básica, ele cuidava de todo mundo, da limpeza do centro, e na vida pessoal dele, na família, era um homem muito bom. E numa das, das vezes, que, na, na empresa que ele trabalhava, ele operava uma máquina, ele sofreu um acidente que machucou todo o braço dele. E no hospital, os médicos conseguiram recuperar o braço, mas ele perdeu um dedo. Então, depois, o pessoal ficou intrigado. Ah, o que será que o seu Saturnino fez para correr esse risco, quase perder o braço? E numa das noites, numa reunião mediúnica, é, veio uma mensagem dizendo que o seu Saturnino tinha sido um senhor de engenho e que ele castiga, castigava os escravos, triturando o braço dos escravos na, nas dornas de moagem de, de, de cana. Então vejam, por ele ter se redimido de boa parte daquilo que ele fez, ele tornando-se uma pessoa muito boa, ó, a paga dele foi simplesmente só perder um dedo. Então, vamos ver, é, é, existem muitas maneiras de nós pagarmos as nossas dívidas. Também, nós vamos levar em conta aqui, qual é a forma baseado também na, na, nessa história do, do seu Saturnino, né? Bem sofrer e mal sofrer. Então, é, é, é necessário, no, ainda no exemplo do seu Saturnino, nós usarmos a nossa força de vontade, mudar os nossos hábitos, perceber o que nos ocorre, o que tem ao nosso derredor, que faz com que nós soframos. E a doutrina espírita nos estimula a seguirmos em frente. Existem tantas mensagens, tantas lições, e o Evangelho faz com que nós, cada dia, nós aprendamos uma coisa diferente. Quem faz o Evangelho no lar sabe como isso funciona. Então, nós procuramos, temos que procurar um meio de vencer essas dificuldades. Aceitar as provas que Deus permitiu que nós escolhemos, escolhessemos quando da nossa uh, encarnação. Eu escolhi passar por isso. Deus permitiu. Então, vamos fazer como se nós tivéssemos uma conta bancária para pagar uma quantidade muito grande de boletos e se nós não estivermos nos redimindo, nós nos aperfeiçoando, entendendo tudo aquilo que nós estamos passando, esses boletos vão aumentando de volume. E Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo, é, como dizem, né? ele é proporcional às nossas forças. Deus não dá cruz maior do que aquela que nós temos condição de carregar. Embora nós uh, reclamemos, né? Ah, essa nossa cruz é tão pesada, essa minha cruz, eu não mereço isso. Merece, foi você que escolheu. E é como recompensa, essa essa essa chance que Deus coloca fardos de acordo com nossas forças, é uma recompensa para nossa resignação. Vamos sempre aprendendo com tudo isso. E o Consolador Prometido, que está depois no capítulo 6... Mas nós vamos fazer uma referência aqui. Por quê? Quem consola as nossas aflições? Jesus diz assim, Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao meu Pai. E ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Voltando ao capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, a, a resposta à nossa indagação, quem é o, o Consolador prometido, no item 5 desse capítulo 1, um, uh, diz assim, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então a promessa de Jesus de ter enviado o, o Consolador Prometido é porque a humanidade não estava madura, não estava pronta na época de Jesus para entender Uh, todas as verdades, todos os ensinamentos que Jesus trouxe. Agora, a vinda do Consolador uh, é exatamente para ilustrar melhor, explicar melhor, e recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, todos os exemplos que ele deu. Ele mostrou muita coisa com exemplo. E nós não estamos sozinhos, então, nessa vida. Jesus acompanha nossos passos, sustentando-nos dando-nos coragem, nos animando. É só nós pegarmos o evangelho. Cada lição, cada capítulo tem uma lição diferente. Uh, uh, vejamos esses, uh, essas, esses cinco capítulos iniciais que nós fizemos as, refer as referências para a nossa consolação. E toda vez que nós vacilamos, Jesus permite que, se nós estivermos entendendo, se nós estivermos de acordo com aquilo que nós estamos que aprendemos na lição do Evangelho ele permite que o nosso anjo de guarda que nós sejamos intuídos para nós passarmos pela prova no Evangelho também existem diversas situações em que Jesus ensina o que é passar por uma aflição mas também que nós aprendemos e mas uh, uh, tiramos proveito uh, dos ensinamentos. Uh, na parábola do filho pródigo, por exemplo, a aflição do pai que teve o filho indo embora, ele pegou a parte dele na herança e foi se aventurar pelo mundo. Olha a aflição desse pai. Mas veja também o ensinamento que Jesus nos coloca. O filho foi, aprendeu a lição e voltou para casa. Então esse é o filho pródigo. A, a parábola da mulher adúltera ela que foi pega em adultério tinha sido condenada pelos doutores da lei a ser apedrejada e os doutores da lei vieram ter com Jesus para que ele dissesse o que é que Jesus faria naquele, naquele lugar eh, naquela situação e ele eh, continuou escrevendo na areia então os homens disseram mas mestre é, ela foi pega em adultério O que, o que diz, diz a, a lei de Moisés? Eles queriam pegar Jesus A pegadinha Se ele dissesse que a mulher Deveria ser apedrejada Conforme a lei de Moisés é, Ele estaria contra os princípios Que ele ensinava Mas se ele dissesse que não Ele iria contra a lei de Moisés E ele, ele muito sabiamente Disse lá Aquele que tivesse em pecado Que atire é a primeira pedra Ele, ele, ele livrou a mulher a aflição dela foi posta em prova e ela passou por isso, porque depois ele falou, vai e não peques mais. As próprias curas que, que Jesus uh, procedeu no, no, no, nos evangelhos, que tá, está colocada nos evangelhos, a mulher hemorrágica uh, bastou a, a irradiação fluídica de Jesus para que ela ficasse curada. Ela também era uma aflita pela hemorragia que tinha. Ele devolveu a visão ao cego, ele uh, curou o um menino lunático que padecia horrivelmente, porque muitas vezes ele caía no fogo e muitas vezes ele caia na água. E era uma obsessão e Jesus soube curá-lo. Agora, embora nós ainda não temos hoje o entendimento do convite de Jesus, ele continua nos convidando. No próximo capítulo 6, fazendo uma referência, como aquela que nós fizemos aí, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, uh, o capítulo 6 diz o jugo leve. E do item 1, um, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. No item 2, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Agora, existem diferentes formas de nós encararmos as aflições, como tantas outras que nós fizemos as citações na preleção de hoje, baseadas no evangelho. Nós temos uma passagem que conta Haroldo Dutra Dias, aquele palestrante espírita. Ele diz que Francisco de Assis, ele peregrinava em companhia de um monge da sua ordem. E como fazia muito frio, nevando, eles chegaram no mosteiro para pedir abrigo, batem a porta, e o monge que o atende pergunta, quem é? Ele responde, Francisco de Assis. E o monge, que não tinha condição de ver quem era, mas ouviu a voz, fala assim, quem é Francisco, que é nada? E fechou a porta. E Francisco, feliz da vida, ele começa a pular na neve, e o companheiro pergunta, o que é isso, Francisco? Nós estamos perdidos, você está feliz por quê? Nós vamos morrer com esse frio, com essa neve. E Francisco responde para ele, agora sim nós estamos 100% nas mãos de Deus. Nós nem precisamos perguntar se ele foi atendido. Né? Uh, então nós estamos passando por um, um período difícil de aflições. Uh, dias que podem ser a, o sinal de uma nova era que está chegando. Que nós estamos uh, passando de um mundo de provas, de expiações, de dores, de aflições, para um mundo de verdadeiras oportunidades. E que o nosso Mestre Jesus continue, então, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.